Bom dia, pessoal! Aqui é a Exploit Games gravando pra vocês mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar aqui gravando um tutorial definitivo sobre Rise of Nations. O que eu não explicar nesse vídeo, vocês vão ter que dar dislike, hein? O que eu não explicar, porque aqui eu vou explicar absolutamente tudo. E dessa vez eu vou estar aqui gravando com o Arthur BR. Ele vai estar aqui me ajudando a gravar pra gente poder explicar o máximo possível pra vocês. E aí, Arthur? Bem-vindo! E aí, gente? Eu sou o Arthur... Eu vou criar um canal no YouTube daqui a pouquinho. Eu vou ser um vai ter um conteúdo apenas de Rise of Nations explicando como conquistar países inteiros. São só com países minúsculos, como Áustria, Hungria, Bulgária, Grécia, Espanha, Inglaterra. Pois é. Então, bora para gameplay. Aqui é onde fica o painel da economia, tá? À esquerda, aqui no número verde, a gente tem toda a nossa receita e aqui à direita a gente tem toda a nossa despesa. Vindo aqui, a gente tem o, uma lista é, de tudo que a gente está gastando, né? Por exemplo, se a gente estiver gastando com um trade, vai estar tá aqui um valor, no caso que tá com zero. Reparações de guerra, que também tem. É, é, tratados de paz é, e várias outras coisas, ó. Aqui a gente está gastando um milhão no exército. Por quê? Porque a gente tem várias tropas. Eu, por exemplo, eu só como Colômbia, eu tenho 140 mil tropas. Estou gastando 288 mil com o exército. Pouca tropa, não é? Mas estou é. gastando 788 mil só com trade. Pois é, pois é. Tem essa, tem essa coisa aí também, né? Esse aqui é mais ou menos um panorama geral, tá? De como. É, a gente tem que conduzir a economia do nosso país, tá? Lembrando que a gente nunca pode deixar no vermelhinho, o vermelhinho é tipo se tiver menos aqui, então a gente vai estar tá perdendo dinheiro, consequentemente a gente vai estar tá perdendo o nosso tesouro que fica aqui, tá? E isso vai ser muito ruim para a nossa economia, tá? A gente pode vir aqui em trade e aqui tem todos os recursos do nosso país. Vindo aqui dá para te ver que o nosso país produz ouro, produz iron, produz é... Uh, óleo, é, petróleo é, Produz uma série de coisas né? Ó, vindo aqui em cobre ó, A gente pode ver Os países que Tem cobre e que produzem Por exemplo, Estados Unidos Tem 13 mil cobres E produz 9 por dia É, é basicamente isso A gente também pode descobrir Onde que Produz cobre, vindo aqui em recursos ó, Resources a gente dá um clique aqui e vem em cobre, Cooper, na verdade, né? E aqui a gente vê as cidades que estão produzindo cobre. Não só as nossas cidades, mas também as cidades dos nossos vizinhos. Isso é bem importante para a gente saber se os nossos vizinhos eles também produzem esse material. Uma dica que eu dou aqui desde o início é o seguinte, vou pegar aqui uma cidade aqui, vou pegar aqui uma do norte, Teresina, Tá? Tá produzindo 0,4 cobres e junto com a cidade aqui do lado também tá 0,4 cobres. Vamos vir aqui nela, seleciona aqui em buildings e aqui no fundo tem mines, são as minas. Tu paga 20 milhões para te construir uma mina. Isso aqui é muito importante no início porque quando ficar pronto a gente vai estar tá produzindo o dobro de cobre. Então isso aí é bem necessário, né? É necessário para que nosso país Comece a produzir cada vez mais desse recurso, tá? Outra coisa importante aqui, vindo aqui em, em recursos, é o seguinte: é, a gente pode vender nossos recursos. Por exemplo, a gente tem quase que 5 mil de alumínio. A gente vem aqui em trade, calma aí. Aqui ó, tem os eventos que são bem importantes, tá? Os eventos eles aparecem, tá? São milhares de eventos que podem ocorrer. E cada um tem uma temática diferente, tá? No caso desse daqui, é um contrato de armas. Eu posso aceitar ou eu posso recusar. Se eu recusar, não vai ter nenhum efeito. Se eu aceitar, eu vou ganhar essa quantidade de dinheiro que tá ali, 253 milhões, mas eu vou, por, eu vou perder 50 de poder político, né? Vou aceitar, porque a gente tá precisando de dinheiro, tá? Mas, também, mas também pode ganhar a corrupção né, parte que pode acabar com a economia. Pois é, Magista. pois é. Uma é, dica então, pra, pra, pra players. Recuse tudo. Mas quando tiver protestos, aceite o que esperem. Pois é, pois é. Depende, se tu tiver precisando de dinheiro, tu vai aceitar as leis que vão estar tá te dando dinheiro, né? Obviamente. Eu vi aqui que tu me mandou uma um, uma Sim. requisitação de trade aqui, né? Ó, tu quer que a gente Sim. vai... Tá, eu, no caso, eu iria comprar um alumínio do teu país, seria isso, né? Bom, vou aceitar. No momento que a gente aceita, ó, o trade foi aceito, a gente vem aqui em alumínio. O amigo aqui, Arthur, ele mandou é, uma requisitação de trade no qual, no qual né, ele compra um alumínio pra gente. Né? Ele compra um alumínio da gente, né? Então a gente tá mandando alumínio pra eles e eles estão dando dinheiro em troca, tá? É, e a gente pode vir aqui, ó, e ver quanto que tá dando, ó, trade. A gente tá ganhando 190 mil só com o alumínio. Então, isso aí é bem interessante, porque a nossa economia vai ir melhorando aos poucos, dessa forma, né? Aqui tem mais um evento, tá? Só tem uma opção mesmo, vamos clicar nela, tá? Os eventos, eles são agora do último update, né? Mas... É bem interessante, né? Nossa, aparece um evento atrás do outro, tá? Esse daqui é para tipo, tu verbas para investimentos, tá? Clicando aqui em aceitar a gente perde dinheiro, mas a gente ganha Research Power, tá? Que aí eu explico depois como é que funciona isso, tá? Vamos pular aqui todos os eventos. E seguinte, uma coisa muito importante aqui que eu também dou de dica, venha aqui nas cidades e construa fábricas, ok? fábricas, tá? Então eu vou explicar o que é cada um desses tópicos. Começando por aqui. Recruit Recruitment Center. Esse daqui, a gente vai ganhar mais manpower, tá? E vai aumentar a produção de manpower. Esse aqui, Develop City, é para te ganhar mais taxas. Taxa é a mesma coisa que imposto. É aqui, ó. A gente tá ganhando 6 milhões de taxa, tá? Quase 7 milhões, ó. 7 milhões de taxa. Então, no momento que a gente vem aqui, em Buildings e coloca um develop city ele vai começar a dar mais taxas nessa cidade em específico, tá? agora vamos pegar aqui uma outra cidade aqui tá? Vou pegar aqui uma cidade maior isso aqui a gente também pode colocar fortificações que elas são muito boas para defesa, ok? no momento em que tu declarar guerra contra algum país e ele te atacar as fortificações elas vão te ajudar bastante na defesa, então é uma dica boa do início. Aeroporto ele serve para te colocar aviões nele, ok? E ele é muito bom para uso militar porque é o, o avião ele precisa reabastecer. No caso a gente tem aqui ó, um aeroporto, esse é o símbolo aqui do aviãozinho aqui é significa se tem ou não um aeroporto. No caso a gente tem aqui na nossa capital, mais um evento. E o que acontece? Se a gente manda um avião lá para longe, ele vai precisar de gasolina, então ele volta e reabastece. Então é bom encher o teu país de aeroportos no caso de uma guerra e se tu tiver aviões, né? Porque vai ser muito bom é, pra... tu vai ter uma superioridade aérea, no caso, né? Aqui, agora que tem as factory, que são as fábricas, né? Tem aqui é, a fábrica civil ela produz consumer goods, tá? É, tu precisa disso daqui, ó. Três, é, tu precisa de 3 electronics, é, tu precisa de 2.5 é, motor parts e 2,5 fertilizantes, tá? Ah, e tu precisa disso, dessa produção por dia. Precisa produzir isso aqui por dia para te ter uma fábrica, tá? É, motor factory é a mesma coisa só que tu precisa de Steel e tungstênio tu produz as motor parts que é para te construir os tanques de guerra, tá? Tu também pode vender as suas motor parts para outros países e melhorar a tua economia. Olha um BR aqui, olá, tá? É a fábrica de fertilizante, a gente produz fosfate então a gente pode construir uma fábrica de fertilizante. Vou produzir só para demonstrar como é que funciona, tá? a fábrica de steel, precisa desses recursos para poder ter uma fábrica de steel precisa para fazer uma fábrica de eletrônicos, a gente precisa ter é, esses recursos aqui, no caso a gente a gente já tem Aircraft Manufacturing, a gente precisa dessas coisas aqui tá Aircraft Manufacturing é para te produzir aqueles motores de aviões serve para te construir os aviões, então é bem importante tu ter eles se tu quisesse ter uma superioridade aérea, tá? Sonar Station, tu precisa de 300 unidades de eletrônicos e todo esse dinheiro aqui que tá aqui, tá? O bom dele é que construindo uma Sonar Station, tu pode descobrir se algum inimigo teu tem é, um submarino, tá? Porque o submarino tu não enxerga, só consegue enxergar o, o, a Sonar Station, tá? É, ficou com esses numerozinhos aqui, tá? Pra te tirar tu vem aqui em resources e nono Daí ele desmarca todos, tá? E funciona a mesma coisa aqui para alumínio, óleo, fertilizante, steel e todos os outros, tá? marcar em nono aqui né? Claro que tem alguns recursos que no Brasil não é produzido, pelo menos é o que está considerando no jogo Então a gente tem que é, trazer para o nosso país, vindo aqui, tá? Por exemplo, a gente não tem tungstênio e urânio. Vamos comprar um urânio de algum país, ó. Vamos comprar da China. Vamos comprar um e ver se eles aceitam, ok? Eles aceitaram no caso. Então a gente vai estar tá ganhando agora. A gente não está ganhando. Tá? A gente está comprando um de urânio, tá? Para te saber se tu está comprando ou vendendo, tu vem aqui e tu vai ver aqui que a gente está comprando, tá? Comprar, tá? Quando tem aqui um vermelhinho quer dizer que a gente está comprando da China, tá? se tiver um verde, quer dizer que a gente está vendendo para a China então isso é muito importante, tá? É... Agora, se tu quiser selecionar várias cidades para te fazer tipo um mega upgrade a gente vem aqui, clica na bandeira, clica em City Overview, clica em Select All ou se tu não quiser selecionar todas, tu queira apenas algumas cidades, tá? Por exemplo, essas, as cinco maiores, tá? as cinco que mais dão renda. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Clica em Select, seleciona todas elas. Mas eu quero no Brasil inteiro. Então a gente vem em City Overview, Select All. Selecionou todas as nossas cidades do nosso país. A gente vem aqui em Buildings e clica em Develop City. Nesse momento aqui, a gente vai tendo mais taxa em absolutamente... Todos os países, ok? Então, isso aí vai ajudar bastante. Porque quando ficar pronto aqui. No caso, pera aí que tem um monte de eventos. Esse novo upgrade aí trouxe vários eventos chatinhos para ficar, ficar fazendo, né? A gente vem aqui em Buildings. Quando ficar pronto, essas cidades aqui vão começar a produzir mais taxas, ok? Então, nossa, de novo evento. Ok. É... Então, é, passando nessa parte aqui, tá? a gente vai falar sobre Economic Laws, ok? E aqui em Economic Laws, a gente tem as taxas, por exemplo, a gente pode cobrar menos de imposto, né? as regras de taxação, então a gente cobra menos, no momento que a gente cobra menos, a gente diminui a nossa renda. No momento que a gente cobra mais, no caso máximo, a gente vai estar tá recebendo mais, Ó, vai aumentar aqui bastante. Oh, 12 milhões a gente está produzindo. Mas, olha só, é muito ruim, porque no momento que tu, coloca, tu faz isso, com um imposto muito alto, a tua base de estabilidade, ela desce muito. Então, é bom deixar no normal, tá? No caso de tu tiver com uma estabilidade muito ruim, tá? Vindo em country, tu vê aqui a nossa a estabilidade, tá 40%. O ideal é 50% acima. Então, tomem bastante cuidado vendo isso daqui, porque se tiver muito alta... Né, muito baixa na verdade, tipo abaixo de 20, abaixo de 10 tu vai começar a ter um monte de revoluções e o teu país vai ser fragmentado, ok? É, aqui a gente tem o nosso poder político e aqui a resolução de guerra a nossa resolução de guerra está em zero porque a gente é, não declarou guerra em país nenhum, ok? então, voltando aqui que eu, eu pulei um pouco, né? voltando aqui em economias a gente tem government spending que é como eu já falei no momento em que nossa estabilidade estiver muito baixa a gente, gosta o a gente gasta o nosso dinheiro em government spending no caso aqui ó no high, no caso aqui no máximo que der a gente vai ganhar mais estabilidade o problema é que vai ter muita atividade rebelde no caso né vai ser ampliada para quatro cara. vezes oi uma dica Bem básica. Se vocês okay. querem ganhar dinheiro, passa fábricas eletrônicas e vá pro comunismo, amigo. Que você vai ganhar muito money. Eu como tô de Colômbia, eu tô ganhando 13 milhões de dinheiro a cada dia. <risos> pois é, né? Pois é. Eu tô rico. Pois é. E no caso, a gente não tá tendo muitos problemas com instabilidade, tá? A gente só tá tendo baixos, então a gente vai colocar no LOL. É, lembrando que no momento em que tu começa a gastar dinheiro com o Spending A nossa receita vai, a gente vai perdendo receita Porque o que, que acontece, a gente está tendo um gasto a mais Aqui ó, nas despesas, a gente está gastando um milhão e seiscentos mil Só em government Spending tá? Então a gente vai deixar aqui no nono, que a gente não está gastando nisso tá? E vamos no Research Spending tá? Vou deixar esse tópico aqui para depois, quando a gente for falar de tecnologia, mas basicamente é isso na economia. Lembrando outra coisa, se tu não quiser selecionar todos os países, se tu quer selecionar só uma parte, tu vem aqui, clica Ctrl tá? control e seleciona aqui os países que tu quiser. Tá? É, lembrando que tu tem que estar tá apertando no Ctrl, tá? tem que estar tá segurando o Ctrl. Fazendo isso, a gente seleciona só as cidades que eu quis selecionar. E a gente vem aqui e develop city, tá? Pra gente ter mais taxas nessas cidades daqui, ok? Então isso aí vai ajudar bastante. Tá, então pessoal, agora vindo pra aba de exércitos, ok? Que fica aqui, no militar, tá? É, algo muito importante é as tropas. É, eu vou antes... É, uh... A gente tem aqui o nosso militar, mas vamos pular um pouco aqui, porque tem algo muito importante aqui que eu quero explicar, tá? O nosso país, por padrão, já veio o exército. Então, como é que a gente faz para demitir nossas tropas? A gente vem aqui e seleciona, vamos supor que a gente queira tirar essas três tropas. E a gente vem aqui em, em desband. Clicando aqui, e selecionar em sim, então é assim, pessoal, que a gente, é, gente bane o nosso exército, tá? É bem importante isso porque no momento que a gente tem um exército muito grande, a gente pode perder. Aqui a gente pode ficar no negativo com a economia, porque a gente vai estar gastando muito mais no militar do que o necessário, tá? Então é, então, é bem importante isso e saber banir o exército, tá? Vindo aqui e banir ele, tá? Porque assim a gente vai ter uma receita maior, tá? Isso é muito bom no caso, tipo, no teu país se ele tiver com uma crise. E a tua economia é. esteja bem ruim, isso é bem importante, tá? Agora, é, vindo aqui para a aba do militar, no caso, né? a gente vai vir aqui, tá nos grupos militares. A gente pode criar um grupo militar aqui. Opa, mais um evento, calma aí. No, no grupo militar, a gente dá um nome para o nosso grupo militar. Eu vou colocar aqui como Exército do Imperador, aqui é bem básico, tá? Exército do Imperador. Tá. Pronto. Criar. E pronto. A gente tem o nosso grupo militar. E aqui em Líderes, aqui a gente consegue o nosso líder militar. Lembrando que ele gasta 300 de é, poder militar. A gente começa com 1.500. 1.500 é o máximo que a gente pode ter, ok? Vou fazer uma demonstração de guerra aqui declarando guerra contra uh, o Uruguai, ok? Porque o Uruguai, ele é ele é fraco, né? Ele é fácil da gente dominar. Então, o que, que a gente faz? A gente não declara guerra. A gente justifica a guerra, ok? É algo importante aqui a se lembrar é o seguinte. Primeiro botão aqui, esse de cima. Declarar guerra. Segundo, para formar aliança. Se eu quero formar aliança com ele, eu mando uma solicitação. Ô, Arthur, manda aí... É, clica aí em formar aliança no, no meu país. Pra a gente mostrar como é que... Funciona para aceitar uma aliança. Aí. No seu. Ok. Você aí, amigo. Ok. Apareceu aqui a notificação, a gente clica nela. A oferta de aliança, a gente pode aceitar ou recusar. Vou aceitar. E aí, ele vira nosso aliado, ok? Para a gente declarar certo? guerra. É. Para a gente declarar guerra, a gente vem aqui em justificar pela guerra. Vem okay? nesse botão aqui. A gente também pode mandar ajuda ou a gente pode. É fazer com que eles virem o nosso estado fantoche, ok? O estado fantoche ele funciona só se for um. só se for, no caso, um país que esteja com o jogador. Por exemplo, vou vir aqui na Colômbia e vou clicar aqui, ó, Make Cupid State, né? Request, né? Aceita aí, é, Arthur, só para mostrar como é que funciona a gente criar o nosso estado fantoche. Okay. bom enquanto isso a gente pode ver aqui também tá na aba da diplomacia o, os outros países tá por exemplo o que eu vou querer ver a Colômbia eu clico aqui e eu vejo a Colômbia no caso ó, o ruler é quem está controlando é a Venezuela aí ou seja é um robô que está controlando tá não é um jogador e não é aliado a nenhum por exemplo não é fascista não é democrático e também não é comunista tá a Venezuela no caso aqui O que o jogo tá considerando E aqui a população, tá? Aqui os mesmos botões de antes Lembrando que esse último aqui é para mandar uma ajuda A gente manda a ajuda, né? Dessa forma aqui, ó A gente clica aqui na Colômbia, tá? E a gente vai mandar uma ajuda, sei lá Vamos mandar 100 mil de Manpower, ok? Quantos eventos, tá? A gente manda 100 mil de Manpower E pronto Ah, foi mandado só uh, 750 Acho que porque... O Arthur ele já tava com manpower cheio, né? não cheio mesmo. É, pra gente criar uma tropa, vamos criar. Uh, vamos fazer aqui, ó. Ctrl. Seleciona aqui, ok? A gente vem aqui em unidades. Unidades, ok? A gente já coloca aqui em assinar o grupo Exército do Imperador, para todos os soldados que forem prontos, né? Os soldados que eu criar, eles vão ser do exército do imperador. E o que, que acontece? Aqui a gente tem várias unidades, ok? Infantaria é esses soldadinhos aqui, tá? Tanque de guerra, tá? O tanque. Tu precisa desses recursos aqui para formar um tanque: tu precisa de uma motor parte e 0,25 de steel. e consome petróleo, ok? Vamos aceitar isso aqui. É... Anti-aircraft, ele é é como se fosse meio que um tanque, ok? Uma... É aquilo que defende contra aviões, ok? Então se eu tiver um ataque aéreo, o anti-aircraft ele é muito bom para destruir esses aviões, ok? Artilharia, ela não é boa para ataque, mas ela é boa pra defesa, ok? Então ela também é muito boa pra ataques navais. Se alguém vir aqui me atacar com algumas esquadras navais, eu posso colocar artilharia para nos defender, OK? É, agora aqui em verde são os aviões, OK? Que é o attacker, que é aquele tanque que ele é, ele funciona para te destruir aviões e outros é, barcos, OK? O bomber, ele serve para te destruir as cidades, tá? São bombardeiros. O fighter, ele também, de certa forma, ele também é para te lutar contra outros aviões, ok? E seguindo aqui em azul, que é o último deles, tem os barcos, ok? Primeiramente tem o destroyer, tem o frigate, ok? Acho que é fragata, mesmo, do tipo, tá? Depois tem o battleship, tá? E cada um é mais caro que o outro, tá? É esses três aqui são basicamente a mesma coisa, a diferença é que eles são, é Tipo, cada um, ó, eles tem diferença de vida, ok? Uns têm mais vida que os outros, uns atacam mais que os outros. Agora aqui muda um pouco. Aircraft Carrier é o porta-aviões. Porta-aviões ele é muito bom porque é o seguinte. Pode deixar, sei lá, tu declarou guerra contra a França. Deixa o um porta-aviões aqui e deixa todos os teus aviões no porta-aviões. E tu pode atacar mesmo estando bem longe das tuas cidades, tá? Mesmo estando bem longe dos teus aeroportos, Ok? E por último, o submarino, que esse daqui ele é um dos muito bons, porque construindo um submarino, o, o outro país, ele não consegue, ele não consegue ver um submarino. A menos que ele tenha aquela Sonar Station, como eu já tinha explicado antes. Vamos criar aqui como demonstração, uma infantaria, ok? Criando infantaria, vai aqui em todos. Tá. Continuando aqui, pessoal. É, eu coloquei para criar as infantarias, ok? Eu esperei e elas estão aqui prontas, ok? Então criou várias tropas de infantaria que a gente vai usar para atacar o Uruguai. Então a gente vem aqui, clica na bandeira e clica em Justificar pela Guerra Conquista, ok? Vai levar 132 dias. É, é bastante, tá? Mas dá para diminuir esse tempo. Como é que a gente diminui? A gente vem aqui em Country. Aqui onde está todos aqueles dados que eu tinha explicado antes, ok? Tem aqui em ideologias, tá? Que é a, o seguinte. O nosso país, ele é uma democracia. A gente vai tirar isso aqui. Tá? E vamos virar nacionalistas, ok? Porque quando tu é nacionalista, acho que... Tá, acho que consegui, né? Consegui. Quando tu é nacionalista no jogo, tu ganha... É... Tu acaba ganhando menos 25% de tempo de justificação, tu ganha mais estabilidade, tu ganha mais, tu ganha menos, tu tem que pagar menos para te ter os exércitos, então é bem melhor. E tu também ganha mais é, manpower, ok? É cada um dos tipos aqui, né? É cada um deles fornece algo diferente, ok? Se tu não é aliado a nada, tu não ganha nenhum benefício, ok? Mas se tu é, por exemplo, socialista Tu ganha todos esses benefícios que estão aqui, tá? Eu não vou falar todos eles porque senão vai, o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Mas socialista, tu ganha isso daqui, se o teu país for, for socialista. Se o seu país for comunista, tu ganha esses benefícios aqui. Se o teu país for, for uh, fizer atos liberais, né? Ele vai ter esses benefícios. Alguns não são benefícios, claro, né? E democracia, ele tem esses benefícios aqui. Nacionalistas são esses. E fascismo são esses, ok? É, agora, sabendo disso, o nosso tempo de justificação diminuiu, tá? Lembrem que antes era 132 dias, agora é 57 dias para justificar. Então tá bem mais rápido, ok? Agora vindo aqui, a gente vai pegar todo o nosso exército. A gente pode fazer uma coisa que é o seguinte. Start training. Só que uma coisa antes, tá? Ó, a gente já tem mais é, militar power. Vamos criar o nosso general. Tá? É, a gente acabou criando esse daqui, que ele dá bônus de XP de 21%. Ok? A gente coloca ele no exército do imperador. A gente pode ver aqui que no exército do imperador tem 480 mil no exército, ok? Que são, todos, são todo esse exército daqui. Tá? É todo esse exército. Então a gente vai selecionar aqui. E start training O que que acontece? Vou explicar aqui, tá? As nossas tropas, bem aqui, Exército do Imperador Aqui é a nossa experiência das tropas Quando chegar nesse tracinho aqui, eles vão subir de nível Como tu sabe se eles estão no nível mais alto? Olha só Esse, esse símbolo aqui, com essas duas flechinhas pra cima, tá? É basicamente o nível da tua tropa, ok? vindo aqui, pera aí. Vamos aí esses eventos, tá basicamente vindo aqui nas tropas do Arthur, dá pra gente ver tá, aqui ó ele tem essa tropa aqui de tanque, tá tem duas tropas de tanque alocadas aqui, uma tá em nível mais baixo e aqui atrás, ó, tem uma aqui com uma fitinha e vocês vão ver que tem um, um... uma estrela, ok significa que tem algumas tropas dele que estão em um nível mais alto, ok? No momento que a gente tá treinando as tropas, a gente tá tentando aumentar o nível delas, ok? E vindo aqui, não aumenta, as tropas não ganham XP, mas também o general também ganha, olha só. Ele também tá ganhando XP à medida que tu vai treinando as tropas. E isso é muito importante, muito importante. Outra coisa aqui é isso daqui, ó, que eu esqueci de explicar, ok? Ok? em doutrinas clica aqui em especialização porque quando tu for criar novas tropas elas vão começar com mais experiência ok ah, opa, a gente opa, precisa a gente precisa de militar power para isso tá opa caminha é para países menores ou países... países menores que não tem muito manpower recomendo que não usem especialização eu recomendo que usem outros por exemplo, como um ataque massivo É melhor Que tem mais manpower tá. Recomendado e bem mais fácil É, pois é Então, vindo aqui Nas doutrinas, a gente pode também ter o naval As doutrinas navais E as aéreas, ok? E isso é bem interessante saber tá Eu não vou explicar muito bem essa parte aqui porque vocês vão aprendendo, tá? Ó, o nosso líder ele ganhou uma promoção, ou seja, ele subiu de nível por causa do XP. Ó, agora ele subiu de nível para ele ganhar um novo nível. Ele virou major agora, ele não é mais general, agora ele é major, major general no caso, né? General major. Precisa de 25 mil de XP. Ou seja, a gente só vai conseguir isso declarando guerra contra outros países ou treinando, ok? E aumentou os status. Agora a gente está ganhando mais XP bônus. Só que a gente ganhou menos movimentação, ok? Isso também é bem importante de saber. A gente vai, ó, como eu falei, ó, mudou o símbolo. Por quê? Porque as nossas tropas, ó, a, ó, esse aqui, ele até subiu de nível uma segunda vez, ó. Esse aqui, ele tá até mesmo mais superior. Quando tu tem uma tropa com mais experiência, ela normalmente é mais forte do que as tropas normais, ok? Então, a gente vai parar o treino. A gente para o treino. E a gente vai declarar a guerra contra o Uruguai. Algo muito importante, tá? Ó, clica aqui em declarar guerra e a causa conquista. Se a gente tiver mais aliados, a gente pode. Né, no caso, se o Uruguai tiver aliados, ele pode é, pedir ajuda para os aliados dele. Mas, caso, mas como ele não tem aliados, a gente pode declarar a guerra contra ele de boa, né? Opa, peraí. Tá. Eles não, tá, aqui é um, algo muito importante. A gente, não declara, a gente não pode declarar guerra porque nossas tropas estão muito perto do inimigo. Como é que a gente faz para declarar guerra, então, se acontece isso? A gente tira as tropas de perto do, do, do país, né, do Uruguai. E aí, opa, aqui. E aí, agora vai aceitar. Aí, aceitou. Declaramos guerra de boa aqui. A gente seleciona todos, clica em auto-capturar Tu pode mover as tropas, por exemplo, para por exemplo, essa cidade aqui Mas eu vou auto-capturar Uruguai, ok? No momento que a gente faz isso, eles vão capturar todas as cidades do Uruguai, ok? O Uruguai não vai ter chance, porque a gente tem um exército gigantesco, tá? Quando tu pega um país que nem o Brasil, tu cria tropas que nem água, né? Então, vai ter muitas tropas lutando contra o contra o Uruguai e eles não vão ter chance, ok? Eles vão se tornar é, partes do nosso país, ok? E isso é bem importante de explicar. Vindo aqui, ok? Eu já vou ensinar para vocês, uh, vou fazer uma demonstração para criar tanques, ok? Para criar tanques a gente precisa de steel e motor parts. A gente vai vir aqui em trade. A gente vem aqui em Steel e a gente vai tentar comprar do Reino Unido 0,5, 0.25 né? No caso, né, eu falei errado ali e a gente aceita comprar deles, ok? Eles aceitaram Agora a gente vem aqui em Motor Parts, cadê Motor Parts? Aqui E a gente vai comprar também do Reino Unido, por quê? Porque o Reino Unido é o que mais tem recursos aqui, no caso, tá? A Colômbia aqui também tem, tá? o Arthur também tem bastante recursos, ele deve ter construído algumas fábricas Não sei, é, tem aqui ó, tem as fábricas aqui no caso né E algo muito importante é o seguinte, a gente tem uma fábrica aqui, ok? Aqui, Está tá nessa cidade aqui, tá? No momento que a gente constrói é, essa fábrica, ela tá produzindo o nosso recurso aqui, o fertilizante Só que... Também tá dando dinheiro pra gente em recursos Então se tu tiver bastante fábricas Tu vai começar a ser remunerado muito, entendeu? Ó, a gente vem aqui em... Vindo aqui em... No nosso material que tá sendo produzido que é o fertilizante aqui A gente tá produzindo 12 de fertilizante Então, vamos vender para o Japão 10 fertilizantes Vamos ver se eles vão aceitar, é bem provável que eles aceitem Aceitaram No momento que a gente faz isso, tá? No momento que a gente faz isso aqui, nossa receita aumenta. Por quê? Porque a gente tá ganhando dinheiro no trade, ok? A gente tá ganhando nos recursos que a gente produz. Então, isso inclui as fábricas, tá? E aqui a gente já dominou todo o Uruguai, tá? Dominando o Uruguai, a gente vem aqui. É, lembrando que se a gente ainda estivesse em guerra com o Uruguai, a gente poderia adicionar na guerra os nossos aliados. No caso, vamos adicionar aqui o Arthur, tá? Ele pode aceitar de boa, porque a gente já venceu o Uruguai tá? É, tá, Aí ó, se juntou E o que que acontece? Aqui também mostra, ó A gente perdeu 49 mil tropas E o Uruguai perdeu 19 mil, ok? Isso também é bem importante Clicando aqui, ó Em Negotiate Terms A gente pode anexar os, o, as cidades ocupadas A gente pode fazer um estado fantoche no caso, a gente não pode porque não tem nenhum país controlando o Uruguai. A gente pode é, pedir para que eles... Né, demandar que eles paguem as, as reparações de guerra. Eles vão ter que pagar por um tempo. Ou a gente pode pegar o tesouro deles, ok? O dinheiro deles. O que eu recomendo aqui, no caso que a gente pegou um país pequeno, a gente vai anexar as cidades ocupadas, todas essas cidades aqui. E a gente vai pegar o tesouro deles, a gente vai pegar 75% do tesouro do Uruguai Vamos supor que o Uruguai tenha, sei lá, 1 milhão. Então, 750 mil de dinheiro vão pra gente, no momento que a gente faz isso, tá? Ou a gente clica em Liberate Countries, All Countries, que é no caso de, tipo, a gente declara guerra contra um império grande, sei lá, Japão, no caso. Não, aqui é Reino Unido, tá? A gente destrói o Reino Unido, a gente pede pra liberar os países, daí aqui que seria a, a Bélgica. E a Holanda acabam virando países independentes e não fazem mais parte do Reino Unido tá? Isso aí também é bem importante tá? Voltando aqui tá? Mas esse Liberate All Countries ele serve mais para te destruir impérios, ok? Destruir Clica aqui para aceitar os termos, eles vão aceitar Aceitaram? A gente ganhou o tesouro deles A gente está com o exército grandão aqui A gente poderia declarar a guerra contra a Argentina mas aqui eu já expliquei como funciona isso, ok? Então, vamos agora para o um próximo top Antes disso, antes disso eu vou criar aqui uh, os tanques, tá? Os tanques de guerra, pera aí A gente pega aqui, compra do Reino Unido, aqui Tá? Aí aqui. A gente vai criar uma unidade de tanque, ok? bem simples, bem básico, ok? O que eu faria é isso daqui. City Overview, select all e gasta tudo em develop city porque tu vai ganhar um lucro gigantesco com taxas, ok? Um lucro gigantesco, tudo bem? Ó, a gente já criou o nosso tanque. Nosso tanque ele é bom para é, destruir, tá? Capturar cidades, por exemplo cidades argentinas, sei lá. Ele é muito bom para isso. Tá? E se tu tiver sendo atacado e tu queira criar tropas muito grandes, tu faz como eu ensinei tá? Seleciona tudo e cria aqui as tropas de infantaria, ou sei lá, e clica para construir fortificações para te defender No caso, né? Isso também é bem importante, tá? Vindo agora para o próximo tópico, tá? Esse aqui é um tópico bem importante, que é a formação de impérios, ok? Como eu capturei o Uruguai, vocês podem ver aqui em Country, que eu posso criar o um Império do Brasil. Para eu criar o um Império do Brasil, eu preciso capturar o Uruguai, ok? Como eu já capturei o Uruguai, eu posso criar o um Império do Brasil, vai me dar mais 10 de estabilidade. Vamos fazer isso, porque vai ser muito bom para a gente. Ó, formamos o Império do Brasil, ganhamos mais estabilidade. A gente vem aqui, tá? Estamos em 50% de estabilidade, a gente não está ganhando mais nem menos, ok? agora a gente vem aqui em modifiers a gente vê é, no, o nosso como que o nosso país ele está reagindo ok é, os efeitos que estão tendo no caso está acontecendo isso daqui é, em políticas tá a gente pode criar políticas tudo bem no momento em que tu tiver com uma guerra que tu tiver declarando guerra recomendo que tu faça isso daqui ó Uh, tu é, Ative essa regra aqui, que é Emergency War Fund é, é o fundo de emergência de guerra A gente vai ganhar mais dinheiro no momento em que a gente estiver declarando guerra contra outro país Claro que isso vai gastar da gente É political powers Então, o que, que a gente faz? É, a gente não precisa desse Martial Law, a gente, cria, é, a hum. gente usa ele quando a gente tiver com 0 zero, zero a 55% de estabilidade, ou seja, o nosso país esteja com é, uma estabilidade relativamente baixa, eu vou acionar ele aqui porque a gente está na faixa, ok? No momento que a gente faz isso, a gente vai ganhar muita estabilidade, muita, ó, muita, a gente tá ganhando mais, ok? À medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais estabilidade, ó, já estamos com 51% de estabilidade. Sem exaustão de guerra, ou exaustão de guerra muito baixa, ok? porque a gente declarou guerra contra um país, que foi o Uruguai, e a gente teve pouquíssimas baixas. No momento que a gente tiver bastante baixas, a gente vai começar a ter uma, a gente vai começar a ter uma economia um pouco piorada no caso, né? Vindo aqui em rankings, a gente vê quais países estão com, né, uh, seria, acho que isso o PIB, e tal, né? Que é basicamente o quanto que o país está produzindo, quanto que ele está recebendo de dinheiro, ok? Estados Unidos está em primeiro e China está em segundo, porque eles são os mais do jogo, ok? Mas investindo pesado no Brasil, tenho certeza que ficaria na frente dos Estados Unidos, porque? Porque tem como investir pesado, no caso, construindo fábricas, tá? Vindo aqui, ó, eu posso até vir aqui, se tem Overview, só pode selecionar no máximo quatro, a gente clica em Yes, Yes, Yes, nas quatro maiores, select, tá? Tá selecionando as maiores cidades, tu vem aqui em Building e. Coloca em criar as fábricas de eletrônicos. Ah tá. Precisa ser de menos. Menos 4. Nossa. Confunda aqui um pouco, né? Vou pegar três aqui. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Seleciona essas três cidades aqui. Clica aqui em Electronics Factory. Vai começar a produzir essas fábricas, tá? Nessas três cidades daqui. E a gente vai cada vez mais aumentando nossa economia à medida que a gente vai fazendo isso. Ok? Sabendo de tudo isso, vamos para as facções, ok? As facções a gente faz é, da seguinte forma A gente clica aqui em facções Vamos criar uma facção aqui bem legal Create new faction E é o seguinte O nome dela Ó, vamos colocar, sei lá, nome da capital E... Acordes, ok? Daí vai ficar Brasília Acordes Então a gente cria em... Aqui, nesse botão No Create new faction Clica aqui E... É, Arthur, tá aí? Entra aí na, na facção Que eu acabei de criar Aqui. Ok, tenta entrar. Mesmo. Ok, ok, tenta entrar aí. Tá? Daí eu mostro como funciona. Ok, pessoal. Aí, o que, que a gente faz? É, aqui é, tá mostrando o líder. No caso, sou eu. E aqui é o que o pessoal, né? Aqui embaixo, tá? É o pessoal que tá pedindo para entrar na nossa facção. A gente pode aceitar ou recusar. Vamos aceitar, porque o Arthur é nosso amigo pronto, agora ele tá no Brasília Acordes, ok, é, outra coisa importante aqui, né? vamos ver se aqui, ó, as indústrias acabaram de ser criadas, tá, nossa renda vai aumentar bastante até, ok, nossa renda vai aumentar bastante, ó, 15 milhões já tá, 15 milhões, ok, a gente vai aumentando aos poucos, ok, é um jogo que demora um pouco de tempo, tá, mas tu vai cada vez mais aumentando a tua arrecadação, tá? Já já essas fábricas vão parar de produzir porque a gente tá com é, a gente tá perdendo ouro e tá perdendo cobre, né? Vou comprar aqui três do de Zimbabwe, né? Três ouros e três, coopers. não, três, coopers, não, dois cupers, tá? dois cupers já é o suficiente. Aqui. aqui. Pronto. Pronto. Agora, a gente vai poder manter essas fábricas por mais tempo, tá? Agora a gente pode até vir aqui, em country, em rankings, tá? A gente aumentou um pouquinho do nosso, da nossa remuneração. A gente tem que aumentar o máximo possível pra passar da China, da Índia e depois dos Estados Unidos, ok? De novo aqui, tô cancelando os eventos, tá? E por último, tá? os tópicos que eh, o tópico mais importante deles tá? é tecnologia tá? tu vai começar com é, se tu começar um novo jogo, tu vai começar com praticamente zero de tecnologia Eu recomendo que tu invista em pesquisa, tá? Tá mostrando aqui, ó, que a gente acaba produzindo É dois de pesquisa por dia, ok? Então o que a gente faz? Vamos investir o máximo possível em research, tá? Eu só vou investir até aqui porque eu tenho que mostrar os outros tópicos Porque senão a gente não vai ter research power suficiente para mostrar os outros tópicos, ok? Esses tópicos aqui, eles funcionam para te produzir mais pesquisa ó. Agora a gente já tá produzindo quatro em vez de dois A gente não tá mais precisando dois de pesquisa A gente tá precisando quatro, tá? A gente tá ganhando quatro por dia Então a gente tá ganhando mais Isso na aba de Research, tá? Essa aqui é a aba de Research É... Aqui em Político É todos os benefícios políticos que tu pode ter Por exemplo Esse daqui No início ele não vai ter tanta... Esse primeiro aqui ele não tem tanta... Tantos benefícios, tá? É a partir desses aqui que tu vai ter benefícios Vindo pra cá tu vai ter cada vez mais benefícios, Tá? Uma árvore genealógica que. árvore genealógica não, tá? Mas é uma. é várias coisas que tu pode investir, ok? Nossa, ali gera economia. Tá? E seguinte, eu aceito aqui, tá? E aí libera esses próximos aqui. Que é o seguinte, tem esse aqui de cima que tu vai ganhar mais political power, que é bom, tá? É bom, porque tu pode colocar mais leis. Esse aqui, tu vai ganhar mais estabilidade. Isso é muito bom, porque se tu tiver declarado guerra contra vários países, que anexou vários países, tua estabilidade tá baixa, tu aumenta. Estabilidade usando esses bônus aqui, tá? E aqui, em integration speed, tu aumenta o tempo de integração Que é isso daqui basicamente, tá? Vamos vir aqui numa cidade do Uruguai Tá, não tem no caso porque a integration speed foi muito rápida Mas é o seguinte, tem um tempo de integração e tem um tempo de revolta Quando tu anexa o Uruguai, tá? ou qualquer outro país, qualquer outro país, tá? Eu só tô dando exemplo pro, pro Uruguai, tá? No momento que tu faz isso, vai começar tendo várias revoltas Porque o pessoal não queria ser do Brasil, no caso, né? Mas isso vale para qualquer outro país que tu esteja jogando Eles vão começar a se revoltar Mas isso vai ser recuperado com o tempo Depois que a tua taxa de revolta baixar Tu vai ter o tempo de integração Vai ser uma barrinha que vai ficar aqui, ok? E quando terminar o tempo de integração Eles vão entender que aí eles fazem parte do teu império E vai ficar tudo beleza Continuando aqui, tá? o Eu iria de political power ok, a gente melhora aqui de novo, a gente ganha mais political power, mais, ó, a gente começa com 20%, depois mais 30%, depois mais 50%, tá, aqui a gente ganha unrest reduction, que é aquilo que eu tinha falado, que são as revoltas, ok, é, esse daqui, a gente, uh, o nosso poder uh, ideológico é maior, tá, se a gente aumenta ao máximo, a gente ganha mais poder na ideologia. É, aqui são os integration speed, como a gente tinha falado. E aqui são uma resistência, tá? É a resistência como eu tinha falado no vídeo anterior, tá? Vai estar tá aparecendo um card aí na tela. Que eu tinha falado que a gente iria enfrentar a resistência dos suecos. Quando eu tinha invadido a Suécia. Então, é a mesma coisa aqui. Quanto mais a gente investir em tecnologia, em resistência nosso país vai resistir mais a ataques tá? vai ter mais revoltas, vai ter mais sentimentos é... sentimentos nacionalistas e tal porque por exemplo, sei lá, você é anexado pela Argentina, então tipo os né, uh, o pessoal, né, as cidades aqui vão se revoltar porque, tipo, elas eram do antigo Brasil. Isso é só uma analogia, ok? É, terminando aqui. Tá, eu não vou explicar tudo, de tudo, de tudo. Eu não quero gastar uma hora aqui, mas essa aqui é a aba dos políticos. É, da política aqui, é a da economia. Que aqui eu recomendo as taxas. Tá, aqui a gente aumenta a taxa. Tá? A gente aceita aqui. A gente vai aumentar a nossa taxa. E aqui a gente vai aumentar a nossa fabricação, o que a gente fabrica, ó, taxas, a gente vai aumentar a taxa, isso vai ser bem importante, ó. Tem suporte, todas aquelas tropas, qual eu tinha dito que são a, aquela lá que destrói os tanques, deixa eu ver o nome, né tanques, é, confundo um pouco aqui, é anti-aircraft, né, que destrói os aviões, artilharia também, tudo isso é suporte, ok? Ó, ó, Com as nossas pesquisas, a gente já começou a ganhar mais, ok? Já começamos a ganhar mais, tá? E aqui tem várias outras coisas que tu vai pesquisando porque... Né? Vocês que vão jogar... Bom, eu também vou jogar, no caso, né? Mas vocês têm que também aprender sozinho, eu não vou explicar tudo, ok? É, aqui na aba de Infantaria, esses melhores da Infantaria, tá? Pra aumentar ataque, pra aumentar defesa, pra aumentar mobilidade Pra aumentar o dano que é dado nos tanques Aqui em tanques é aumentar a resistência, aumentar o ataque, aumentar a mobilidade no, Nos poderes navais tem várias outras coisas, que é a mobilidade, as armas, os torpedos, as proteções é, E por último o aéreo, o aéreo também é a mesma coisa que o naval, tá? As armas, os mísseis, as bombas e tal, tudo isso pode ser melhorado E as suas tropas, no caso os seus aviões, vão ser mais fortes do que... Se tu não tivesse investido, então é bom tu investir nisso, é bom tu investir bastante. Vou vir aqui em economia, vou investir bastante em taxas, ok? Bastante em taxas porque a gente quer ganhar o máximo de imposto possível. Vindo aqui a gente já tá com 27 milhões por dia, não, aumentou mais ainda, calma aí. 36 milhões, então a gente vem aqui em rankings, olha aqui ó, a gente já passou da Índia, por quê? Porque a gente investiu no nosso país, você lembra que antes a gente estava em quarto, agora a gente está em terceiro. Fazendo a mesma coisa, a gente vai passar da China, vai passar dos Estados Unidos e assim vamos ficar o país né, o país mais próspero, o país mais poderoso militarmente e assim vai indo, tá? Mais poderoso militarmente em partes, tá? Porque no momento em que tu tem uma remuneração mais alta, tu pode criar mais exércitos, tá? Mas no momento em que tu tem os é, comandantes que são mais treinados, tropas mais treinadas, tu também tem um exército mais preparado, ok, tá, uh, vou, clicar, vou clicar aqui de novo em Develop City, aqui em Recruitment Center também é muito bom para te aumentar o teu poder de o teu power, okay? power é muito bom para as guerras, tá, no caso China tem bastante manpower. power e é bom para declarar guerra contra outros países, tá, e tu também pode enviar mental para outros países para ajudar eles também, enviar dinheiro também caso em guerras, né então é bem bom de tu jogar com amigos, porque tu pode fazer aliados e com eles tu pode declarar guerra contra outros países. Isso aí vai ser bem interessante, ok? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá? Lembrando que talvez eu ainda grave mais vídeos sobre esse jogo no qual eu jogue com algum país, eu tente dominar outros países, eu declare guerras, um monte de coisa insana. É isso, vai ficando por aqui. Tchau aí, pessoal!